Para sempre A nossa esperança Precisa estar Posta nesse Deus Porque ele não falha Nunca falhou jamais vai falhar Que faz justiça Aos oprimidos Porque o nosso Deus é Deus de justiça Glória a Deus Ele ama a justiça E ele faz justiça Aos oprimidos Que dá pão aos famintos o Senhor, solta os encarcerados. O Senhor levanta os abatidos. Abra os olhos aos céus. Glória a Deus. O Senhor ama os justos. Louvado seja Deus. O Senhor guarda os estrangeiros. Glória a Deus. Se você é estrangeiro numa terra. De onde você está me assistindo agora Que você creia que o Senhor guarda Os estrangeiros Aqueles que estão em outras Em outros países, em outras terras Com o Senhor você pode contar Com ele, nele você pode confiar Glória a Deus Ampara o órfão e a viúva O Senhor cuida dos órfãos ele ampara a viúva, mas transtorna o caminho dos ímpios. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse Deus vivo e poderoso, que também é justiça, ele transtorna o caminho dos ímpios. Porque muitas vezes o ímpio pensa que pode fazer o que bem quiser, que ninguém vai lhe pedir conta, que ninguém vai querer é, saber do que ele fez. E ele faz coisas terríveis e acha que Deus não está presente, acha que Deus não existe e acha que ninguém vai fazer nada, mas o nosso Deus está de olho. A palavra do Senhor diz que os olhos do Senhor percorrem toda a face da terra para dar a cada um segundo as suas obras. Por isso é que temos que ter cuidado com as nossas obras. Temos que ter cuidado com aquilo que falamos, que fazemos. De repente a gente pensa que pode fazer maldade com as pessoas e ah, destruir a vida das pessoas e até fazer coisas terríveis e achar que ninguém está vendo, pode ser que não mas e os olhos de Deus?